igualdade desigualdade racial é quando a sociedade dá privilégios a uma parte da sociedade que ela acha que é a principal, que ela acha que deve ser privilegiada. A mim, desigualdade racial é tudo aquilo que nos diferencia de outros, seja por cor, por raça, por classe social. Quando o privilégio é dirigido especificamente só para uma etnia. É aquilo que distingue um dos outros desfavoravelmente. É, não só para mim, mas com toda a comunidade negra, desigualdade é uma questão histórica que já vem há muitos séculos e que a gente ainda hoje, no século XXI, discutimos. É quando você discrimina quando a pessoa é, é negra, ela se considera negra, preta ou parda. Então, quando nós falamos da desigualdade racial, nós falamos da cor da pele. racismo é, vem por aí. Né, vem pela é, desigualdade Desigualdade racial é a exclusão do meio social É a exclusão do mercado de trabalho A dificuldade de acesso, o impedimento de se conseguir vaga de emprego Por conta da sua tonalidade de pele Por exemplo, para procurar um emprego Ela é discriminada por, pela cor que, que ela tem a população negra continua ainda sendo destratada, não se consegue espaço no local de trabalho, nem no poder legislativo, judiciário, por uma questão histórica. Porque não dizem para você que é por conta da sua cor da pele, mas se diz assim, é, você não preenche o perfil requerido, a sua idade já está ultrapassada, ou então já preenchemos as vagas, ou o seu currículo é excelente, aguarde que nós vamos te chamar. você for olhar para a escola, é, vamos falar de, de lápis. É, uma, uma, grande, uma grande marca que lançou um tal lápis cor de pele. Lançaram, lançaram esse cor de pele rosa e nunca lançaram um cor de pele marrom. porque Porque marrom simplesmente é uma cor. E nós não podemos concordar porque a Constituição é taxativa no sentido de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, mas infelizmente essa distinção acontece. Então, nós temos que ainda buscar resgatar realmente esse histórico para que a sociedade entenda o porquê que ainda hoje discutimos essa questão da discriminação e a desigualdade racial. Essa desigualdade racial vai acabar a partir do momento que os negros ocuparem os mesmos status lugares, empresas em diversos lugares que o... branco.